Esse vídeo foi gravado e produzido num computador da Rocket, o melhor site de computadores e acessórios com qualidade first place. O link tá no topo da descrição, confere lá que vale a pena. Agora vamos pro vídeo! Eu o Phelps e me fudir. Puta que pariu, eu gosto de me ajuda. <risos> Onde você tá? Eu tô Puta aqui, Felps! Aqui o segundo andar, me ajuda, que ah, meu... rápido! Ah, no segundo Ai, andar, ó. buguei. Não! Ih, segundo rapaz. Andar. <risos> segundo andar, viu? Qual lugar aqui? Eu tô aqui. Calma. Tá ficando tudo bem. Eu tô parindo um Droga. filho, calma. Eu tô parindo meu filho, Vai. calma, tá ficando tudo bem. Vai. Vai ficar tudo bem, eu tô parindo meu, meu filho. filho. filho ah! Segundo a tô indo, tô ah! indo! Corre, ah, corre, corre! Bora, bora, bora, bora! Não tem nada de errar aqui. Prosiga seu caminho. Não tem nada. Vocês viram o novo modelo distante, pessoal? Novo design feito por franceses Eles tão achando que tá lá no quarto que eu tava, esses malcotes. Tá acordado, viu, Eu tô quase eu livre. Você? Eu tô quase livre! Não tá não, não tá mexendo um <risos> pau aqui nessa porra. Mexiu! Mexeu! mexeu. Ah, ah. Caralho, mexe! Vai, mais vai, mais vai, tudo. vai! As tudo. Caralho, eu tava tipo penetrando uma na outra. Vai logo, mano! Ai, tá, mais aqui Mais um, mais um! Mais, mais um, um, um pouquinho, pulo. mais um pouquinho! Tenta pegar o livro ali! Ai! Caralho! <risos> não! Não sou eu! Esse não sou <risos> eu! Eu sou <risos> ali, ó! Tô tá eu ali! Tá, <risos> eu, tô, <risos> eu tô ali, <risos> ó. Assim, mano, andar, ó! Tá de granada nas distância aí! Ali, mexendo ali! Oh, <risos> que porra? Pera... que porra? é isso? Que porra que aconteceu ali? É agora, agora é o momento, Gostinin. Vamos, vamos lá. Deu bosta, deu ruim. Cadê deu você, Celti? A gente tem que se encontrar. <risos> Caralho, esquece! <risos> Ele piscando aqui, ó. Tem medo. Calma. Tem claustrofobia. Krauss Olha, Agora, Agora sim eu tô vendo eles, ó. Isso, eu tenho claustrofobia. Tá vendo? Krauss. Eu fobia de Claudio, Oh, aqui não abre, não. Ih, otário! Deu ruim, deu é ruim, deu é ruim, deu é ruim, deu é ruim, é ruim, é ruim. Caralho, cadê? Cadê? Cadê? Você pergunta, cadê? Tem um armário. Tem um armário correndo no corredor. Cadê? Cadê? Vem cá, desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui Ai, tô indo tô Corre indo, porra, ai. vê se tá certo, vê se tá certo aqui ó Onde? Aqui ó Ah, Tá, tá, tá, pera Não, não tá não, corre daí Ah, eu vou ficar aqui também <risos> Eu queria muito ver isso mas... Ah, pera! Não, pera! Para! Para! Pringles. Para! Para! Para! tá é bonito! É o primeiro sexo com Para! Para! Para! Para! Para! Para! Para! Para! Para! Para! Ou não morre ele já foi embora ele que. ai ai ai esse aqui, esse aqui tá, tá estranho né? Olha <risos> que estranho caraca que porra é essa olha que bonito é. dá pra ver dentro dele ó. <risos> aqui, ó. aqui ó já cheguei aqui ó foda-se o que porra o <risos> jeito que eu morri não acredito que ele não viu Nossa, eu soltava a bomba. Vou soltar mesmo, que eu sou louco. <risos> Vou bagunçar tudo, tudo aqui, que eu sou anarquista. Assim. Outra parada, eu achei que... Ah, tá. Eita, cara! equipe, né? Fiz uma parada aqui, que não vai acontecer nunca ah, mais em um milhão de anos. É Opa, eu vi alguém. Eu vi um cara ali. Que que vi... <risos> tá batendo na parede? Para de quebrar os, meus, os móveis, para. E aí, tudo Caramba. bom, Selvich? Que isso GQ, boa, mano? mano? Que GQ, não tô aqui não, esse aí não Tava tá aparecendo eu. no meio da tela, here comes the drums. Mas esse aí não eu sou aí eu só... Não, Pá, vai batendo aí, vai batendo que merda. Nossa! Yo. Nossa, impossível te achar aí! Meu Deus! Nossa NÃO! Essa porra! Caralho! Agora, agora eu acho, valeu, falou. Tem uma sala da máquina do Tempo aqui, velho! Então, eu vi isso e agora eu tô tentando achar como é que entra nessa bosta. Caraca, a máquina do tempo aqui, mano. <risos> Felps, abaixa é. o volume da sua televisão, me ouve pelo seu pênis, por favor. Pronto. Eu acho que eu, eu, eu vou ouvir. Ó, eu vou te dar a <risos> dica, <risos> ó, vai, frio. Pronto, essa foi a dica. Tá frio ainda? <risos> Essa foi a dica, só te dei uma dica, não falei que ia te dar dica. Ah, dar dica. frio. Ah! Entendi! Frio é geladeira. Geladeira é cozinha. O Felps desaparece, o Felps tá mais escondido que o t Spring <risos> Mano, <risos> cadê o Felps? Felps? Sério, eu não tô achando o Felps, velho. segundo andar, pulando. uou Nossa, viu? <risos> Caralho, eu não acho ele, mano. O cara tá muito escondido. Nossa, é um otário. Ele tá dando hum, um trick do... shot enquanto anda. <risos> <risos> Não é possível, mano. Eu sou bem de verdade, eu não sei onde ele tá. Eu tô, tô ficando frustrado, velho. Ele pula o 360 e continua andando. Caralho, eu quero ver, eu não acho! Vai da escada. Achei! <risos> eu não tô achando, cadê, velho? Né? Para de girar, <risos> cara! <risos> não! <risos> não! Cadê, cadê, cadê? Eu uma coisa <risos> ok, <aqui>. algo aconteceu <risos> O que será isso? <risos> que isso, eles estão usando como <risos> um stealth Olha ah lá, eles ali, ó Camping. Ué Ah, obrigado AU! Ah, ah! Caralho, <risos> que... <risos> que susto, mano Quase liguei o meu PC aqui Meu <risos> Deus, ele quebrou foi tudo a cozinha Não vale isso <risos> Caralho Não Prendeu, vai, agora a gente Socorro. consegue. Cometi alguns erros. Socorro! Socorro Springles! Me ajuda, rápido! Um boss. Que não posso. Não! Tomara que vocês explodem aí, seus otaku. Seus otaku. Otaku de merda. AAAAAH! Ah! Caralho. <risos> Caralho! Caralho! Então, <risos> Springles, me ajuda aqui, olha <risos> a minha situação. Aonde ocorreu as coisas? Lá embaixo Eu tô morto já Fiz uma situação, olha como tá Eu vi, tá complicado O Péu fica pulando, velho. doença Ó, o Celtic te viu, então ele tá aí, ó Não. Eu não acredito como é que eu não vi isso? <risos> perfeito, Tô perfeito. Bom. Eu vou ficar aí, ó. Calma. <risos> eu te atramecei. Muito bom, muito bom. <risos> <risos> oh, oh, <risos> Filha <risos> da puta! O <risos> negócio nem tava encostado na parede, cara. Aí tinha um maior buraco atrás dele. <risos> tá porra! Pronto. Pronto, fudeu. Cara. GG. Consegui. É. GG, não, não. É, ganhamos. Não tem como. É, aqui tinha um... aqui tinha uma, aqui ó. É. Que Caiu. é isso? Eita! Eita, eita porra! É. <risos> <risos> Nem vamos mais procurar vocês, ganhamos o jogo já aqui. Que, que, que, que é ah, mensagem. A, A gente entrou na máquina isso. no tempo, Selv. Entraram? Uhum. Aham. Caralho, como é que é? Como é que faz? Aqui ó, vem, vem, vem. Tô preso. A gente hein? não vai te matar não, vem cá, vem. Bem, Aí, como aqui, é que eu abre eu essa porta? Impossível. Oi Shining, me ajuda Eu tô preso, tô preso Nossa, mano Eu vou te salvar Eu tô preso, eu quero ver essa Não, é não deu pra salvar? Como assim? Meu Deus, eu tô... Springles, preso Como é que te empurra? Eita porra Ah, eu buguei também Droga é. É que Vocês entraram é. aí. É. Springles, ali ó A parede Vem, pessoal Selbit, vem aqui Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Sabe aquela vai parede onde. Onde. onde, bugou. tipo, você bugou aquela hora? Tento, vem, encosta. Aperta aí. Só vai apertar ele. Eu entrei muito antes de vocês. Eu tava aqui dentro o tempo todo. Põe no seu cu então, pô. Você tá. Tá, tá aqui? Você tá aqui? Ai, caralho. Você tá aqui? Eu vou, eu vou aparecer pra dançar pra vocês e vou embora, peraí. Ah, mas eu vou Bata matar vocês você. Ah, merda! <risos> Eu atirei, foi no felps, caralho Pô, Ele foi sair Ele foi sair Todo mundo atirou nele Até o pingos que nem tava no jogo Galera, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de deixar um gostei Ajuda muito, a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal, um beijo, um queijo e até lá Tchau!